Olá, os muros da escola Olavo Bilac, na Vila São Judas Tadeu, em Rio Negro, ganharam vida através do grafite. O espaço foi revitalizado através de um projeto coordenado pela professora Marcela Dolinski, que teve como objetivo criar uma mudança de mentalidade na comunidade escolar por meio da reciclagem consciente. A Casan vai substituir os medidores de água de alguns imóveis de Mafra nas próximas semanas. A ação ocorre nos bairros Vila Ivete, A Mola Flecha e Jardim América. A substituição é gratuita e será feita por funcionários da empresa Floripark, que trabalha a serviço da Casan. A Câmara de Dirigente e Logista de Mafra e Rio Negro e impulsou, na sexta-feira a sua nova diretoria para o próximo bienio. Quem assumiu a presidência foi o empresário Luiz Carlos de Souza da Alfa Contabilidade. Continue ligado no Rio Mafra Mix e fique sempre bem informado. Amanhã retornamos com mais informações. Até lá. Momento R -Mix.